Você tem problema em ser ouvida pelo seu marido, pelo seu namorado, pelo seu parceiro de vida por aí? É, isso é uma das coisas que as mulheres mais reclamam pra gente. Nas sessões, pela internet e as pessoas que a gente conhece, inclusive. Se isso é uma questão que tá rolando por aí isso tem acontecido cada vez mais, fica aí que esse vídeo é pra você. <música> Não ser ouvida pelo seu parceiro, pelo seu amor, é uma das coisas que as mulheres mais reclamam. Mas a gente precisa começar falando sobre um português muito claro. Ser ouvida é ouvir o som. Então quando você reclama, ah, o meu marido, o meu namorado, meu amor não me ouve. Eu você está sim. dizendo que ele é surdo, que não é provavelmente essa realidade. Então ele te ouve, mas talvez ele não te escute. Escutar é prestar atenção, é estar presente, tá? Então português, claro, agora, se ele não te escuta, a gente precisa começar a compreender o porquê disso. Então aqui a gente vai falar sobre as possíveis causas, porque a gente não conhece você, não conhece o seu parceiro e não conhece a dinâmica de vocês. Então não tem como a gente bater o martelo aqui e falar é por isso que ele não te escuta. Não tem como, tá? Então você vai assistir esse vídeo e você vai ver se você se identifica com comportamentos, percepções aí na relação de vocês que fazem sentido. E aí você traz isso pra sua realidade. Combinado? Então, uma das questões muito fortes do homem não estar tá escutando a mulher é: ela fala demais. Quer falar? Uau, vamos lá. Uma das questões mais recorrentes que eu ouvi no consultório de homens sobre não escutarem as suas mulheres é a respeito do momento para conversar sobre o que precisa ser falado. E aí eu me lembro de um cliente que eu tive que ele falava assim que no momento em que ele chegava em casa, ele abria a porta de casa, ele queria sentar no sofá para ficar cinco minutos quieto e ele falou que a mulher dele já vinha falando de um monte de coisas e cobrando ele de um monte de coisas E ele falava, olha, no momento em que eu preciso ficar na minha caixinha do nada Ela começa a falar E aí na hora que ela tá falando, eu desligo E tudo que ela fala, eu só concordo Esse é um dos aspectos interessantes, até eu não tô puxando sardinha para homem não, pelo amor de Deus, não é isso <risos> Mas eu tô tentando dizer o seguinte se isso acontece, a gente tem que compreender que o homem, ele tem essa necessidade da caixa do nada, ele tem essa necessidade, como a gente sempre fala, de se fechar, de ir para o mundo interno, para raciocinar de uma forma onde ele pode entregar, geralmente, uma resposta prática e lógica para a esposa dele, ou para namorada, ou para companheira, tanto faz. E quando se tem essa esse comportamento incisivo de falar excessivamente, Faz com que realmente a pessoa ela não queira escutar profundamente, porque existem momentos e momentos para falar a respeito disso. Geralmente as pessoas passam a não saber se comunicar, né? quando uma, uma mulher acaba reclamando de que o marido não ouve, o marido não escuta, é porque a comunicação ela já chegou num ponto onde os dois não conseguem já dizer especificamente o que eles estão sentindo, o que eles precisam, quais são as necessidades. Então, quando se trata aí de falar que o parceiro não está escutando, talvez o momento ideal seja algo mais assertivo. E eu digo assertivo exatamente porque precisa haver combinados entre as pessoas. Se não houverem combinados, delas determinarem, olha, tal dia a gente precisa falar seriamente sobre algo que está me incomodando, algo que está me irritando, algo que está me constrangendo algo que faz com que eu me sinta desprezada, afastada, esnobada, e essa é a questão: falar a respeito das coisas no momento apropriado. É e o que é momento apropriado, né? Bom, sabemos que o momento apropriado não é o momento que o homem abre a porta de casa e você já despeja um caminhão de melancia em cima dele. Do mesmo jeito, não seria agradável você abrir a porta de casa querendo descansar, ficar tranquila, relaxada. E aí vem alguém e já joga um monte de coisa em cima de você. Eu sei que você também tem as suas questões, eu entendo profundamente. Você também tem o seu trabalho se você trabalha fora. Você também tem suas preocupações. E você só quer resolver as questões. Mas é muito importante entender que neste momento da caixinha do nada, que normalmente a maioria dos homens tem a necessidade de quando chegar em casa querer ficar em silêncio, pelo menos por um tempo, você não vai estar tá resolvendo nada, você vai estar tá criando mais problema. Então, vocês podem sentar antes disso acontecer, em outro momento que não seja este, ou qualquer outro momento que você perceba que ao invés de você resolver uma situação, você só inflama a situação. Então, ao invés de você querer resolver naquele momento, você deixa passar, e o momento que estiverem os dois mais tranquilos, principalmente, tanto você quanto ele, você levar para ele essa questão sobre a situação. Lembre-se, vou falar sobre a situação, vou falar sobre o comportamento, não vou falar sobre ele, nem sobre mim. É sobre o comportamento, sobre a ação. Por quê? Porque senão você vai começar a ofender. Ele vai sentir que você está tentando mudar ele Modificar quem ele é e tudo mais E ninguém quer alguém que fica o tempo todo Querendo que seja diferente Então você vai falar sobre a situação Você vai conversar com ele Falar assim, amor Quando você chega em casa Eu tenho um monte de coisa Vamos supor que é essa situação tá? Quando você chega em casa Você precisa ficar na sua caixinha do nada Quieto por um tempo, é isso? É, tá bom Então quando você precisar Sair da caixinha do nada, você me avisa? Se ele não for aquele cara afogadão, né? Vamos partir do pressuposto que a gente está falando sobre um homem, não sobre um garoto, sobre um moleque. Né? Então a gente está falando sobre homens. Homens você pode fazer esse tipo de acordo. Moleque você não deveria nem estar casada, nem se relacionar, né? Porque você não é a mãe dele. Mas se ele for um homem de verdade, você pode fazer esse tipo de acordo, porque a hora que ele sair da caixinha do nada, você consegue conversar com ele naturalmente. Então, também não fica acumulando coisa para falar num único momento. Você pega, abre a pauta ali, o pergaminho inteiro, vai lá, pauta 1, um, pauta 2, pauta 3. Não acumule coisas. Fale quando for necessário. Às vezes ele tá super ocupado. Temos um gato agora aqui, tava aqui no vídeo o tempo todo, porque ele está muito carente hoje. Esse é o in. Carente, com sono, querendo ficar com a gente. Ah, não acumule coisas, porque fica muito chato você querer uma, resolver uma situação. Na verdade, tem 10 mil itens para serem resolvidos. Então, o que, que você faz? Você não vai despejar o caminhão de melancia em cima dele. Você pode perguntar para ele, falar, amor, a gente tem tanta coisa para resolver. Eu preciso muito falar com você. Quando você estiver disponível, vamos conversar? Já resolveu 90% dos problemas de todos os casais que a gente já viu, atendeu, conviveu e acompanha. A grande questão é que homens eles vão ter um aspecto de compreensão das emoções mulheres vão ter outro. O homem ele vai ter um aspecto um pouco mais lógico e a mulher vai ter mais afetivo. E esse é o porém... É... Nem todos os homens têm uma compreensão afetiva como a mulher, por exemplo, se o homem já tem uma questão intuitiva mais aprofundada, se o homem tem um lado direito do cérebro mais trabalhado né, para trabalhar mais a questão da intuição, que ele tem um olhar um pouco mais aprofundado, com certeza ele vai ser o homem que escuta, mas geralmente se, se os homens que não trabalham esse aspecto é, mais afetivo, eles vão ter dificuldade quanto a isso, então não espere ser compreendida profundamente diante de como você é, manifesta suas emoções, não são todos os homens que estão prontos para isso ainda, então assim, às vezes existe essa questão dessa necessidade de expressar profundamente e conectar com a pessoa que você está, diante do que você está sentindo e aí você vai ter uma resposta que né, vai ser um pouco negativa e aí você vai dizer, vai acabar dizendo, olha, a pessoa não me ouve, a pessoa não me escuta. É porque ela ainda não tem habilidade para ter uma escuta mais aprofundada, né? uma escuta mais ativa. E para você que quer ter esse tipo de relacionamento mais aprofundado, com mais conexão com o seu amor, a gente montou um curso online, você pode assistir a qualquer momento da sua casa, do seu celular, no trabalho... Ele é um curso gravado, o preço está super acessível, chama A Arte da Conexão. Que é justamente de tanta mensagem que a gente respo responde sobre a questão de desconectar, o Tanto de gente que precisa desse tipo de habilidade, de desenvolver tanto homens quanto mulheres. Esse curso foi pensado para ambos os parceiros e de preferência fazerem juntos. Para que se desenvolva, porque conexão é uma arte. Então... A gente pegou toda a, todo o conhecimento que a gente tem sobre a arte de se conectar, mais toda a sabedoria daquilo que a gente traz para o nosso relacionamento. A gente faz isso. Aquilo que deu certo para a gente, a gente traz nesse curso. Tá bom? Então, se você quer saber mais detalhes, você dá uma lida aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar um link que você vai diretamente para ele. Você já pode começar agora a fazer e mudar a realidade aí no seu relacionamento. Tá bem? Perfeito. Entendendo sempre que todos têm capacidades né, Que podem se tornar habilidades Então nunca se esqueçam disso É, habilidade nada mais é do que uma capacidade Desenvolvida, então Se vocês querem fazer isso Vem com a gente E é isso gente Essas são algumas questões dentro De relacionamentos que a gente acompanha Acompanhou, vê E a, a gente viu isso acontecer Nos nossos relacionamentos que a gente já vivenciou Antes de nós dois e dentro disso você consegue observar por aí se isso está acontecendo no seu relacionamento e o que, que você pode fazer perante isso. Lembrando que se a coisa estiver muito feia, antes de ficar cabeluda a nível vamos terminar, procure ajuda terapêutica. Procure ajuda de um profissional bom, mas assim, bom de verdade que vá poder fazer a diferença aí dentro do relacionamento de vocês. Eu não tô falando isso porque eu tô vendendo a gente não. Tô falando porque tem muito profissional que não é muito legal e não tô falando só dentro de terapias. Tô falando isso em profissional de todos os ramos, né? Tudo quanto é tipo de profissão, você sabe disso, eu não preciso repetir, mas vai observar se aquele profissional tem a ver com você, se ele tem a mesma visão de mundo que você, os mesmos valores. Então observa por aí se todas essas questões fazem sentido para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem por aí. Um beijo. E tchau. Beijo.